Here it comes. Boom Shakalaka. Sábado, 10 da manhã, mais um vídeo começando aqui no Boom Chacalaca. Esse é meu novo horário oficial aqui no canal. Sábado, 10 da manhã, sempre vai ter um vídeo novo aqui para vocês. E o vídeo de hoje é um vídeo, mais um vídeo que eu faço todos os anos, no caso desse, sempre antes de a temporada começar, a ESPN divulga um ranking com 100 melhores jogadores da NBA na atualidade. 100 melhores. E o que eu vou fazer, assim como eu já fiz os últimos 3 ou 4 ou 5 anos, eu acho que eu fiz todos os anos desde que foi criado o Bunchakalaka, eu vou jogar este quiz no Sporkle e vocês vão acompanhar comigo ao longo destes alguns minutos que eu vou tentar acertar os 100 jogadores. Eu não sei quantos minutos são. Colocando já aqui na tela, você pode dizer o nome dos top 100 jogadores para a temporada 2021 22 de acordo com o ranking da ESPN. São 10 minutos, 10 minutos, enfim, é um tempo, um tempo razoável. Uh, tem a colocação e tem o nome do time no lado, vocês veem, vai até o 100 aqui. Simples, direto e reto, vou deixar aqui uma playlist só com quizzes que eu já joguei, acho que são mais de 30 ou 40, desde que o canal foi criado. Uh, deve começar meio fácil, deve complicar ali mais perto do final do ranking, mas vamos lá. Play, quiz e vamos nessa. Tá gravando? Sim, está gravando. Vamos nessa. Play Quiz. Então, se o primeiro é Brooklyn Nets, é Kevin Durant. Então, Kevin Durant meio que virou o melhor jogador da NBA. Na temporada passada, realmente, ele foi muito bem nos playoffs. Eu achei que o primeiro lugar ia ser do Antetocompo, que aqui está em segundo. Ou, como diria um comentário num vídeo meu, todos os vídeos o Favo fala Antetocompo. -um para digitar certo, uh, Los Angeles Lakers, LeBron James. Dallas Mavericks, Luka Doncic. Foi promovido para quarto lugar, Golden State Warriors, Stephen Curry. Denver Nuggets, Nicola Jokic, o atual MVP, 76ers em bidão da massa, é o sétimo, Portland Trail Blazers Damian Lillard, Los Angeles Lakers em nono, então deve ser o Anthony Davis, Brooklyn Nets, décimo, James Harden, Washington Wizards, décimo primeiro, Bradley Bill, foi promovido a décimo primeiro melhor jogador da NBA, Los Angeles Clippers, décimo segundo, eu vou supor que é o Paul George porque o Kawhi não vai jogar essa temporada. E, e confere. Eu acredito que o Kawhi não esteja nesse ranking, né? Phoenix Suns, Chris Paul. Boston Celtics, Jason Tatum. Phoenix Suns de novo, Devin Booker. Miami Heat, Jimmy Butler. Eu coloquei o microfone na frente do teclado, né? Eu não fui muito esperto. Atlanta Hawks, Trey Young. Utah Jazz, deve ser o Mitchell ou o Gobert? Mitchell. Milwaukee Bucks, se já foi Monteiro Compo, deve ser o Mi. Dalton. Brooklyn Nets mais um, Kyrie Irving ou não, né? Miami se já foi o Jimmy Butler Kyle Lowry, tão alto assim? não, foi em algum outro lugar, Então o Adebayo Adebay, Adebay 21º, hum, cadê o Kyle Lowry? Kyle Lowry, 43 e quando eu botei o Stephen Curry, já foi o Seth Curry aqui em 88º uh, Milwaukee Bucks mais um, Drew Holiday New Orleans Pelicans Zion, só pode ser, né? Minnesota Carl Anthony Towns. Vocês perceberam que basta digitar o sobrenome, né? Não o é nome um completo. Utah Jazz, então agora é o Gobert. Mais um do Pelicans. Ingram. E me parece. Eu gosto do Ingram, mas 26o me parece meio alto. Assim como o 21º do, do Bema Debaye. Mais um do Boston Celtics Jalen Brown. Outro do Sixers. Ben Simmons. 28 º Mais um do Lakers, Westbrook. Blazers, se já foi o Lillard McCollum Grizzlies uh, Morant Warriors, mais um Draymond Green 37, então é o Clay Thompson. Estão, ah não, para um cara que não joga duas temporadas, tá bem avaliado o Clay Thompson, 32 quando eu botei Green, foi o Draymond Green, foi o Jalen Green também do Rockets, o Rookie em 96, Chicago Bulls. DeRozan, não uh, Vucevic Não Lavigne, aí Lavigne, então foi os três ó. Lavigne, Vucevic, 39º DeRozan, 45 só restam 6 minutos e 48 Tô falando demais, Sacramento Kings, Daron Fox Phoenix Suns, mais um, terceiro uh, Aiton. Eton, Oklahoma City Thunder Guiudius Alexander Toronto Raptors Van Vliet, não, Siakam, deve ser Siakam, tá bem ranqueado, eu acho, porque ele não foi tão bem temporada passada. Quadragésimo, Indiana Pacers, Brogdon ou Sabonis? Vai ter os dois, vamos ler. Não era Brogdon, Sabonis. Nuggets, Murray. Não era o... o, o... Vixe, Denver, Nuggets, quadragésimo, primeiro. Michael Porter, nossa. Tá, tá, tá, tá, tá. bem acima do que eu colocaria. Não que eu não goste dele. Julius Randle, se vocês ouviram isso, é o meu filho chorando. Mais um do Indiana Pacers. Eu já editei os dois, Miles Turner Também acho meio pra cima demais <risos> Mais um dos Sixers, Tobias Harris My Hornets, uh, Lamelo Ball hmm. Jazz, mais um, Mike Conley Celtics, mais um Marcos Smart é. Mavericks, mais um, Porzingis Os 50 primeiros foram 51, mais um do Kings Harrison Barnes nem, tá no ranking Buddy Hield Mal sabiam eles que o Harrison Barnes ia começar muito bem Essa temporada, mais um do Minnesota Eu tô falando demais, Anthony Edwards Pistons, Jeremy Grant Hawks, já foi o Trian Capela uh, John Collins Ah, foi os dois, um atrás do outro Mais um do Hornets Hayward, foi Cavs, Sexton Rockets Wood Esse que é o meu time, mais um do Cavs Não é o Sexton Uh, Garland Lá embaixo Quem mais tá no Cavs? Jared Allen Ó, oh, bem ranqueado, hein? Mais um do Jazz Joe Wingles? <risos> mais um do Wolves D'Angelo Russell Mais um do Hawks Quarto do Hawks Galinari Não Lou Williams Não uh, Kevin Herter Não, foi lá pra baixo Cam Reddish Não The Andrew Hunter? Não. Quem mais tem no Hawks? Meu Deus do céu! Eu esqueci quem é. Não, não, não. Caramba, não sei. Depois eu volto. Phoenix Suns, uh, Chris Paul, Devin Booker, Ayton, uh, Michael Bridges. E foi o Miles Bridges lá também lá embaixo. Mais um do Jazz. Foi o Ingalls ou Neil? Não, não vai ser. Jordan Clarkson? Não, foi lá embaixo. Ah! Gobert, Ingles, Mitchell, Conley. Quem é o quinto? Uniu? O Tem mais um cara do Jazz? Não sei. Wizards, uh, Wizards. Vamos lá, já foi o Bill, então deve ser o Dean Witty. Sim, Nuggets. Não, Murray, Jokic, Harris, Aaron Gordon, Aaron Gordon, Nicks. Já foi o, o Campbell Walker. Kemba Campbell Walker não foi ainda. 70? Campbell Walker caiu para 70 no ranking. Ah, o tempo tá acabando. Mais um do Grizzlies. Steven Adams. Não, foi lá para baixo. Uh, quem mais tem no Grizzlies? O Anthony Melton, não. Jaron Jackson? Sim. Mais um do Raptors. Nem foi o Von Vlitt, nem o, o Siakam. Quem sobrou do Raptors? tá no Nob? É? Nossa, 72. Kings, mais um. Rishon Holmes. Não, uh, Halliburton, não, não vai estar tão bem assim, Se... é o Halliburton, oh. Blazers, Snurkit. é, Pistons, mais um, Quem do Cunningham, estão apostando no Hulk tão alto, sim, que Cunningham, mais um do Warriors, uh, quem faltou do Warriors, já foi o trio, Wiseman, não, não vai estar tão alto, Wiggins, Wiggins, mais um do Grizzlies, Kyle Anderson, não, quem que faltou do Grizzlies? Dylan Brooks? Dylan Brooks. Mais um do Mavericks. O terceiro, Tim Hardaway. Foi. Pacers de novo. Turner, TJ Warren. Não, nem jogou a temporada passada. Mais ah, um. Uh, já botei. Quem é o outro? Mas Turner já foi? Não sei. Hornets, mais um. Uh, Ball, Bridges. Uh, Rozier? Aí. Uh, de, o Devontae Graham deve ser aquele Pelicans ali embaixo é. Mais um do Rockets Será que é o John Wall? É. <risos> Mais um do Cavs Kevin Love? Não Evan Mobley? Não Ricky Rubio? Não Quem falta? Isaac Okoro? Não Mais um do Cavs? Não sei, 1 minuto 39 Mais um do Blazers, Covington uh, Knicks? Quem faltou do Knicks? Randall Barrett não, Mitchell Robinson, e uh, foi Duncan Robinson e Mitchell Robinson, e não era aquele ali, Derrick Rose, aí, foi, Faltam um ponto, sete, um minuto e vinte mais um do Pelicans. Uh, Bledsoe, nem tá no Pelicans, tá no, tá no Clippers, mais um do Pelicans, mais um do Pelicans, Ingram, Zion, hum... não tô conseguindo, Valanchunas, Valanchunas, opa, Valanciunas. É ele, foi na troca do Steven Adams. Mais um do Nuggets. Orison Gordon, Jokic... Uh, Não sei. Mais um do Blazers. Quem que faltou? Norman Powell. Opa, é. O que que faltou? Faltaram cinco. Um do Hawks? Não, eu digitei todos do Hawks. Botei o Young, botei Kevin Herter, botei Cam Radish, botei DeAndre The Andre Hunter, botei, né? Botei Capela e John Collins. O com não vai ser. Quem jogou? Tony não tá mais lá e também não estaria aqui. Lou Williams eu botei, não é. Chris Dunn saiu. Eu não sei quem é esse do Rocks. Mais um do Jazz. Ih, vão faltar 5, cara. Vai ser o pior quiz desses de 100. Vai acabar. Mais um do Jazz. Quem é que tem? Não sei. Pacers. Uh, Lavert. Foi. E acabou. Cara, eu não botei nenhum dos Bogdanovich. Os que faltaram foram os dois Bogdanovich. Eu viajei e não ter pensado neles. Nossa, não pensei em nenhum dos Bogdanovich. Se eu tivesse pensado em um, já tinha matado as duas. O Laurie nem que tá no Cavs, eu sabia. o que eu não pensei nele. E o Will Barton também não veio na minha cabeça. Então, 96 de 100. A média é 87. Eu tô logado? Não, não tô logado, né? Não dá pra ver os... É, eu não tô logado. Eu tenho login, mas não tô logado. Então, 80... 96% de 100, 96%, a média é alta, 87%. E eu viajei, eu viajei, por causa do tempo. Se eu tivesse pensado um pouco mais, eu, eu, se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu teria conseguido. Mas eu não tive. <risos> Bom, 96% de 100, acredito que alguns de vocês vão conseguir melhor. Porque os caras que eu não coloquei eram muito acertáveis. Valeu, então, quem assistiu a mais esse vídeo aqui no Bunchakalaka, um vídeo tradicional de início de temporada, 492, este é o vídeo 492, faltam 8 para o vídeo número 500, e eu já decidi o que vai ser o vídeo 500, vai dar trabalho para fazer, mas vai ser muito legal. Eu já comecei a fazer, inclusive, já comecei a fazer. Vai dar um trabalhão para fazer, mas vai ser muito legal, então me aguardem, beleza? Então, um grande abraço para vocês, até o vídeo 493 aqui no Bunchakalaka.